Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de leão, então vamos lá. Carta da iluminação. Olha, uau! Vamos complementar. E vou trazer também uma mensagem do oráculo. Contemplação. Leão, é bem raro sair essa carta da iluminação. Ela é uma carta de alerta, de atenção, sobre como você vem fazendo as coisas na sua vida. Porque iluminação não é algo distante, impossível. É muito simples você se deparar com a iluminação naquelas pequenas atitudes e detalhes do seu dia a dia, que é quando você escolhe colocar o amor à frente da questão. Uma parte de você quer ir, quer se aventurar, mas acaba ficando com medo de alguma coisa ou sem reação. E há aqueles que estão seguindo em frente por influências. Por não parou ou não consegue olhar para essa situação sozinhos? E iluminação é você fazer o que tem que ser feito para o seu bem-estar. E com isso você estará forte para repassar essa luz aos outros. E muitas vezes isso envolve quebrar barreiras soltar o que te impede de estar no fluxo, analisar as crenças limitantes que paralisam você de ser você, na essência da sua verdade. E quando você não sabe onde está pegando mais, vem a vida te ajudar, porque rodo da fortuna é sua vida girando para melhor, para que você se torne responsável pela sua vida, olhando mais para ela, analisando pontos escondidos que a rotina atual não te deixa ver. É como se o seu potencial, o seu se sentir livre e estivesse embaixo, de um modo de viver que não combina com você. Ou não combina mais porque estamos em constante evolução. Então, ilumine-se fazendo com amor o que te cabe agora. Já se planejando para patamares maiores. E isso só o seu interior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 Aprenda a ressignificar o que não pode ser mudado, que é mais ou menos assim, não brigar tanto com seu momento atual, mas abraçar ele, acolher ele, para que as coisas possam mudar, para que a vida esteja ali caminhando com você para alterar essa situação, gratidão.